Olá e feliz ano novo para vocês. É a primeira vez que eu estou aqui nesse ano. Já faz muito tempo que eu não venho, acho que mais de um mês. Tava morrendo de saudade de vocês, tava morrendo de saudade dessa energia aqui que vocês me dão nas lives, né? Mas tô voltando, tá? Falta mais duas semanas e meia, três semanas. tô voltando para casa, para Suíça. E lá vocês sabem que eu tenho a minha rotina de vídeos, vai tudo voltar como era antes e melhor ainda, sempre melhorando, claro. E yeah, eu só queria agradecer já está chegando aqui o pessoal, eu queria agradecer muito o amor de vocês, todas as mensagens que vocês me mandaram, todas as energias, tanto aqui no YouTube como no Instagram, as pessoas que mesmo sem conteúdo ficaram ali maratonando os meus vídeos e me mandando mensagens, muito, muito obrigada mesmo. E hoje é um dia tão especial porque eu estou iniciando agora as jornadas dos vídeos de 2023 com uma amiga assim, fantástica, fenomenal, vocês vão se apaixonar por ela, mas ela não é só amiga, ela é minha irmã de alma, a gente é totalmente conectada juntinha energeticamente, estamos fazendo trabalhos lindos agora juntas e vocês vão nos ver muitas vezes juntinhas fazendo esse trabalho lindo, que é o trabalho da luz. Então, boas-vindas a todos que estão aqui e vamos agora abrir os braços para receber essa pessoa tão maravilhosa que é a Patrícia Magalhães, minha amiga. <risos> Pela segunda vez. Olá. <risos> Oi, pessoal. Fico feliz, Karen, pelo convite de estar aqui com você mais uma vez. E desejo a todo mundo um 2023 com muita luz, com muita alegria e muita paz no coração. Final, que né? Lindo. Estamos aqui para realmente para trazer essa paz interna, é, essa luz. É, trazer alegria para o pessoal. E essa e alegria, que, que, essa alegria aqui que, que você tem aí. Que você <risos> também tem. <risos> Ai, que gostoso. Então vamos lá, deixa eu falar boa noite aqui para o pessoal. Boa noite, Márcio. Márcio, você fez uma pergunta aqui do Monte já já a gente conversa sobre isso. Olá, minha querida Neise, Gabi, olá, Nádia, minha querida Luna, Nádia, Etel, olá, minha querida Fábio, que saudade de você. Oi, Elvira, Elvira também é uma aluna muito querida, estava morrendo de saudade, Elvira. Gente, vocês estão chegando, sejam bem-vindos. Hoje, nossa conversa vai ser aqui muito bacana, muito leve, muito descontraída, e vocês vão aprender muitas coisas bacanas aqui nessa conversa que eu vou ter com a Patrícia, né? Então, para começar, vamos lá conhecer quem é a Patrícia, vocês estão curiosos para saber o que ela faz, né? Patrícia é uma terapeuta que eu falo, vocês precisam conhecer, então, aqui na descrição eu coloquei ali o Instagram dela, vocês vão poder ir no Instagram e ver todas as informações dela para entrar em contato. Patrícia, fala para gente o que, que você faz então, Kevin, eu sou osteopata. A princípio, eu me formei em fisioterapia, depois eu fiz osteopatia e dentro da minha carreira mais médica, mais científica ali, eu comecei a procurar terapias que pudessem ir complementando com o meu trabalho. Então, a princípio eu estudei a nova medicina germânica, depois mais para frente eu vi que para ajudar aquelas questões biológicas as constelações elas serviriam muito ajudariam bastante aí eu fui estudar as constelações familiares logo depois disso eu fui fazer o Teta Healing também para ajudar nas percepções de crenças depois disso eu entrei para estudar os comandos quânticos Atlantes aí entrei na Quântica e foi uma longa jornada aí de bastante conhecimento para poder ir ajudando mesmo as pessoas a, a se conectarem a se equilibrarem no aspecto tanto físico quanto emocional, quanto mental e quanto espiritual. Então foi assim a minha jornada para chegar nesse lugar onde a gente se encontra hoje nessa nessa ajuda ao próximo num ser como um integrado, né, o um ser físico, mental, emocional e espiritual. Então, essa foi aí um. E é tão bacana, porque a gente vai na Patrícia e fala: Ah, Patrícia, eu tô com uma dor aqui, e aí ela já conecta a dor física com o emocional, com o espiritual, tá? Então, isso aqui vem aqui dessa raiz. Então, a Patrícia, ela não só vai cuidar daquela dor física que você chega lá, né? Geralmente no osteopata, mas ela vai na raiz, na raiz profunda da, da emoção, do espiritual. É isso que eu acho tão bonito no, no trabalho da Patrícia, que na verdade todos todos que trabalham com medicina deveriam entender como é que funciona, Sim. né? A medicina germânica, que tudo é energia, que tudo começa realmente da alma, né? E eu Sim. acho muito bacana esse seu trabalho. A primeira vez que eu te vi, acho que foi amor à primeira vista, né? Eu vi você foi... Eu falei, ah, ela fala a minha língua. Ah, eu encontrei alguém que fala a minha <risos> língua. <risos> Porque eu também estudei Foi tão legal, né? Porque eu nem sabia quem era você, assim. Eu sou também meio... Ali é nada, assim, do mundo muito virtual, e eu não realmente, eu não sabia. Só que de repente, quando eu conheci você, fui vendo, falei, nossa, essa moça é diferente. E aí quando a gente deu tchau, que eu te abracei, assim, deu uma saudade. Eu também, assim, eu também. Quando a gente ia tra trabalhando na maca, e eu, conforme eu ia conversando com você, né, a gente foi vendo tanto que a gente tinha conexão, e como o nosso trabalho era parecido. Muito. foi muito... É, a gente, a gente trocava, a gente trocou poucas informações, mas foram informações que a gente falava, nossa, é isso que eu Sim. faço, é isso que eu falo, é assim que eu penso, e aí bateu, gente, deu uma, aquela conexão assim, pá, a gente se juntou, a gente não desgrudou mais. Foi. e aí, aí o amor foi só crescendo, crescendo crescendo e hoje a gente tá aqui juntinhas, né e é uma conexão tão bonita eu só tenho a agradecer por esse presente que que é a Patrícia na minha vida né? ai, eu vou ser <risos> muito legal e uma coisa que é assim, o nosso trabalho foi bem diferente é bem interessante também é porque o meu ele veio do físico biológico, emocional mental e espiritual no final eu cheguei no espiritual o seu foi ao contrário, né pelo que a gente foi percebendo, você começou da, da linha espiritual, espiritual até você chegar é. no físico, isso. né? isso. Foi, foi. Então, a gente, é. na verdade, a gente veio do, de lados contrários, a gente se juntou aqui exatamente. E agora. Exatamente. estamos aqui é. juntando todas as nossas experiências para poder repassar e ajudar as pessoas a terem uma vida mais leve, né? A terem uma vida mais saudável. acho que é esse o caminho agora, né? Porque é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o ano de 2023. Tem tanta gente aí falando, tantas coisas negativas, né, Paty? Pessoas com medo, pessoas receosas do ano de 2023, e aqui a gente vai falar, ok, para a gente ter um ano de 2023 leve, vamos fazer agora o caminho reverso? Vamos agora tentar encontrar o que é que não deixa o nosso ano leve? O que é que pode acontecer, ou qual atitude podemos ter para não deixar com que o nosso ano seja leve? então é sobre isso que nós vamos falar agora porque muitas pessoas têm receio do que pode acontecer mas esquecem de se concentrar naquilo que está dentro porque só vai acontecer aquilo que ela acredita que seja verdade e que essa Sim. verdade está dentro dela e muitas vezes ela acredita em coisas que ela nem sabe que ela está acreditando mas que está ali embutida nas memórias celulares né então sobre isso nós vamos falar hoje, e o pessoal tá chegando aqui, Patrícia, olha só que bonito, as pessoas aqui dando oi para nós, a Márcia tá aqui, oh, que legal. a Glória, o Kurt tá aqui, <risos> Kurt, ele é da Alemanha ou da Suíça, eu conheço você, eu acho, hein? A Ana tá aqui, oi Ana, a Vera, a Vilma, bem-vindo, pessoal, bem -vindo. Que legal. Então, Paty, eu acho que, que é muito legal a gente falar sobre isso, né? Porque as Sim. pessoas ficam focadas muito no negativo e, e elas querem, de, de coração, elas querem lá no fundo ter um ano mais leve, né? Elas, todo Sim. mundo deseja o sucesso, a paz, né? a tranquilidade, que é o que as pessoas não estão vendo quando olham lá para fora, mas elas esquecem de focar naquilo que talvez não está deixando ela sentir tudo isso, né, então vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque a gente estava ah, conversando, né, que sim. a maioria das vezes, na maioria não, na verdade é 100% a forma como nós nos alimentamos, né, Paty? Sim, a alimentação ela é a porta de entrada para tudo isso, né, e essa alimentação ela vem desde essa coisa física, Uhum. quanto também é mental e emocional. Então, o que, que é esse alimentar? Esse alimentar ele vai vir desde realmente uma alimentação, mesmo que é aquilo que eu estou ingerindo, a forma como eu estou ingerindo, de que maneira que isso está entrando, né? Essa uhum. semana mesmo atendi, atendi um rapaz e em algum momento é um moço muito novo, 20 anos, mas está casado, teve filhos, então ele tinha ali uma dinâmica já de muitas responsabilidades, tem então, uma empresa, ganha muito bem, enfim. E ele se viu de uma forma tão estressada, tão estressada, que ele falou assim, nossa, Patrícia, é, depois que eu vim aqui, eu parei para perceber que eu me alimento comendo... Eu como, assistindo televisão, nem estou percebendo o que eu estou tô comendo, estou tô, tô entrando para dentro. E aí depois ele foi percebendo que aquilo estava fazendo mal para ele, porque ele não parava nem para perceber o que ele estava comendo. Uhum. E ele realmente já estava com algumas disfunções. E aí ele falou assim, ah, e, e eu percebo também que, o que, que eu estou vendo, o que, que eu estou assistindo. Aí eu falo, ah, então agora você tá percebendo que a entrada, quando a gente fala do que você tá se alimentando, não é só do que você tá comendo. Ele falou, não, eu percebi isso. Eu andava assistindo muito filme de guerra, andava ouvindo muita muitas notícias. Então é isso, sabe, Karen? As pessoas, elas, às vezes elas pensam, ah, eu tô me alimentando muito bem, não sei porque eu tô doente ainda, tô fazendo atividade física. Mas às vezes elas estão uhum. tão focadas só na parte física, que elas esquecem da mais importante essa parte mental nossa parte emocional a nossa parte espiritual ela é tudo sim ela e é tudo. tão é tão legal porque ontem eu tava lá com a Marise né lá em Maresias e uh, eu fiquei de cama e a energia tava muito forte mesmo na verdade, eu cheguei lá em Mariziz, eu fiquei, nossa, já faz quase, faz dois meses que eu tô no Brasil, eu não tirei férias ainda, todo dia trabalhando, trabalhando, né, de um lugar para o outro, sendo mandada de norte a sul <risos> para trabalho, eu fiquei, ah, férias, finalmente férias. Aí a espiritualidade, eu só, eu só via, assim, os mentores olhando um o outro, sabe, tipo... Uhum, uhum, uhum tá bom aproveita filha aproveita enquanto você pode <risos> porque logo logo depois que eu que eu cheguei lá né consegui dar uma caminhada na praia ver o pôr do sol e logo depois começou o trabalho começou o trabalho de transmutação transmutação e ontem eu fiquei de cama porque a energia estava muito forte para ser transmutada e aí aqui da, do pescoço para cima a energia fica e não parava e isso me deixou um pouco mal me senti mal no mal, no sentido de que eu não conseguia nem andar, de, de, eu, eu parecia que eu estava flutuando, meu corpo vibrava, né? Então, eu e você sabia o que, que era isso, Karen? O que estava que tá acontecendo? Sabia, nossa, a energia ali. Eu estava percebendo uma. As pessoas estavam todas com pensamentos negativos, todas focadas no, em algo que não estava agradando, ou focadas só no externo, mas elas estavam totalmente iludidas. Então eu cheguei lá, eu me deparei com a. Total ilusão, um mundo totalmente ilusório, né? Então, eu, tá, eu tinha que transmutar, e olha só que, que bacana, Kess, quando a gente aprende sobre isso, né? Por mais que você esteja percebendo a ilusão lá fora, ela sempre está dentro de nós primeiro. Então, quando eu falo assim, eu tenho que transmutar, na verdade, eu estou transmutando dentro de mim algo, eu tenho que transmutar em mim. Né, aquilo que eu tô percebendo lá fora, então eu, eu, isso tava tão forte, mas tão forte a, a forma que eu tava percebendo isso, que aí eu, eu, eu comecei a me sentir assim, vibrando, flutuando, né, e aí eu fiquei deitada duas horas na cama, de olhos fechados, né, transmutando tudo aquilo em mim, e como é que eu transmuto tudo isso? Eu percebo a ilusão lá fora, trago para dentro de mim, sinto alegria e manifesto o amor de volta. Eu mando o amor, é o amor, saiam da ilusão, saiam da ilusão, né? É só amor, nós somos o amor, a verdade cura, a transparência liberta. Então eu comecei a transmutar e manifestar tudo isso. E isso me, me levou muito tempo para conseguir, uhum. né? transmutar. E aí eu, eu mandei uma mensagem para um amigo meu, lá de Florianópolis, e eu falei, nossa, você está sentindo a energia, né? Cara, cara, foi muito forte. Aí ele falou assim para mim, ah, eu acho que tem a ver também com a invasão que teve. Eu falei, que invasão teve dele? Você não ficou sabendo da invasão que teve lá em Brasília? Ele falei não, dele, amiga, você realmente não lê as mensagens os noticiários. Eu falei, não, eu não leio. Não. <risos> Totalmente fora. Mas tudo isso tem a ver mesmo, porque... É, quando eu te perguntei se você sabia o que era tudo isso, era nesse sentido, você sabia o que estava que acontecendo a nível energético por aí? Não, né? Só Não. Que sabia, percebia que existia uma é... camada mais densa, né? É, e por que, que eu falei dessa ilusão? Porque eu percebi que as pessoas que estavam ali, elas são muito é. ligadas no Externo. Elas são muito ligadas na política, nas notícias, Sim. elas estão muito ligadas no, no que mostrar lá fora, sabe? É muito importante o externo, sabe? Então, aquilo lá, uau, eu percebi aquilo e pesou, né? E a hora que ele falou da invasão, daí eu conectei, ah, ok, então tá todo mundo preocupado né, com o que tá acontecendo Sim. lá fora, com os noticiários, as pessoas estão muito focadas e... e e ali, né? Colocando toda a energia em algo que não é positivo. E é por isso que eu estava sentindo tudo aquilo. E olha como é importante, né? Eu não sei do que tá acontecendo lá fora. Então, eu vivo em um mundo que parece Alice no País das Maravilhas. Sim, mas é também estamos... estamos todos conectados. E olha como todos. é estar conectado interno com a gente, também está conectado com o planeta, com o outro, com porque nós somos todos um. É disso é, que se trata. É isso que é importante, porque como eu não estava ligada com as informações externas, eu não estava preocupada, eu não estava pensando sim. no que estava acontecendo lá fora. Então, o uhum. que, que eu pude fazer? Emanar amor. Uhum. Simplesmente emanar então, tá, amor. Sim. Né? Uhum. Então, assim, as pessoas, às vezes, eu escuto muito isso, Paty. Eu não sei se você também, acho que você também escuta isso. Karen, você vive em um mundo que, que não existe. Você vive <risos> uhum, em um mundo. Né? É, você vive um mundo ali que você desenhou para você, e esse mundo aqui a gente não conhece. E é assim o meu mundo, é. porque eu não me alimento dessas Sim. coisas externas que vêm. Eu não me deixo, na verdade, me alimentar, sabe? Quando as pessoas me falam eu algumas Eu escolho, coisas, né, o que, que eu vou... Eu, eu escolho, eu escolho, eu escuto aquilo que as pessoas estão me falando, eu filtro tudo, mas eu não me identifico com esse teatro, né? E é isso que é tão importante, a maneira como nós alimentamos. Então, eu sei que o meu 2023 vai ser lindo, ele vai ser em paz. Sim. Por quê? Porque eu sei como eu me alimento, eu sei como eu Sim. alimento a minha mente todos os dias, na hora que eu acordo, eu sei, eu observo as minhas emoções, eu observo tá as minhas atitudes, as minhas palavras. Então, eu sei que o meu ano de 2023 vai ser lindo, maravilhoso, cheio de paz, Sim. né? Mas, Mas você sabe você que, vê... que a gente vê muito falando disso, sabe? Dessa, dessa nova era. E, e, e dessa separação mesmo que está acontecendo a nível planetário, de joio de trigo. Então, que, como eu percebo tudo isso? Eu percebo exatamente isso. Cada um vivendo de acordo com o que está vibrando dentro. Então, realmente, se eu começar a focar lá fora nessas coisas que estão pesadas, amarguradas, ou, de... ou alguns sentimentos que ficaram dentro de mim, e eu começo a focar lá fora, isso vai se misturando eu vou viver um ano bem intenso. Sim. Agora, uma vez que eu tenho as coisas aqui mais assentadas, mais trabalhadas, e toda vez que vem algo, eu transmuto dentro de mim, acordo já, cocrio uma, um dia, o meu dia vai ser legal, eu agradeço por eu ter acordado, eu agradeço por eu ter meu trabalho, eu agradeço pelos meus filhos, pela minha família, eu, eu, vou, eu vou sentindo tanta alegria, Hoje eu cheguei em casa, que eu olhei para o meu jardim, minhas plantas no corredor, eu tive uma alegria tão grande, falei, gente, que alegria que eu estou. De estar aqui, simplesmente de estar aqui, não precisa ter nada a mais, é simplesmente da vida. Então, eu tenho essa coisa de todo dia encontrar uma alegria muito grande, ah, um êxtase, de olhar uma planta, de, uau, nasceu uma planta, que lindo. É <risos> É a sabe... é gratidão faz toda a diferença, é. ela muda toda a energia do nosso dia, né? Sim. Mas, Karen, isso tudo, como, como a gente foi conquistando isso do mesmo jeito que eu e você? Isso é muito importante da gente deixar é, para vocês que estão assistindo aqui. Isso não foi de um dia para a noite. A gente não conquista isso apenas como Poliana, no sentido de, ah, eu quero olhar tudo isso e faço. Não, isso é muito trabalho interno. Eu levei 10 anos, amiga. <risos> Ah, eu levei muitos anos também, viu? Eu, acho que eu comecei a me trabalhar desde os meus 20. Já faz mais de 20 anos que eu venho me trabalhando, sabe? Muitos anos hum. mesmo, com, sempre fazendo muito, todos os tipos de cura que vocês pensam: cura é, física, é. cura emocional, psicológica, de todas as áreas que vocês pensam. Eu fui passando, depois curas espirituais, curas quânticas. Até hoje, ó, toda semana eu estou procurando uma nova cura. Opa, vou testar isso. Eu tenho tantas <risos> ferramentas hoje, que todas eu fui testando. Como é que eu cheguei nelas? Ai, isso uhum. era legal, eu ia lá, eu fazia, trabalhava sim. em mim. Nossa, isso sim. é tão legal, que eu acho que eu quero trazer para as pessoas que vão passar comigo. Que como uhum. eu posso falar para a pessoa que eu quero que ela melhore? Como é que está a vida dela? Como é que ela se dá com os pais dela? Com a família uhum. dela? Ela está casada? Está bem sucedida? Ela se dá bem com o mundo? Aí uhum. sim. Então, eu, eu, posso, eu só posso te procurar se eu perceber que você realmente está bem. Porque, Sim. como que eu posso é, olhar e... e me espelhar em você, sendo que você tá ali meio, né? Então não, Sim. tem que olhar os é. aspectos. Do Balanceando você. o tempo todo, né? Tipo, indo é. para lá e para cá, caindo mais do que levantando. Exatamente. Não é que a gente é. não cai, gente. A nossa, gente também eu... tem as nossas dificuldades. Isso não é... é falar assim, a nossa vida é um mar de rosas, a gente é. sempre foca no positivo, mas a gente isso. também tem os é, nossos desafios Legal eu já não mais tocado. problemas, são desafios é, legal né? você ter tocado e, então, isso porque ah. as pessoas sempre, desculpa as pessoas sempre me escrevem e acham que só porque eu tô tanta risada assim, que eu não tenho desafio algum na vida e uhum. eu tenho tantos desafios como todo mundo tem desafios muito parecidos com que todo mundo tem. Só que a diferença é porque a gente sabe como enxergar esses desafios. Isso. E agradecer por eles, porque através deles eu consigo crescer, eu consigo me fortificar, eu consigo aprender mais sobre mim, não é? É incrível quando você para para olhar. E aí agradecer de verdade, gente. Teve, teve teve dias atrás aí, uns tempo atrás, a Karen me acompanhou nisso. E eu simplesmente estava muito empolgada que poderia fazer um determinado curso lá, e de repente eu não pude. E isso, nossa, como assim? Como e assim? Foi um mundo do não. Não! Gente, aquilo foi um banho para mim, que eu não poderia, eu não teria, eu não estava, eu não tinha energia suficiente para fazer aquilo. E aquilo para mim foi, mas era naquele momento eu falei: "Não, eu vou olhar o que, que eu tenho de bom nisso." rapidamente eu mergulhei, e fui atrás disso, gente, foi o melhor não da minha vida, foi o melhor não da minha vida, porque após, após aquele não, que eu não pude fazer o que eu queria no momento que eu queria, eu pude ver determinada sombra dentro da mim, do meu ser, pude trabalhar com aquilo, transmutar, e eu digo para vocês que após essa situação, nossa, eu me tornei muito melhor, e uma parte de mim que eu nem tinha consciência, eu vi, e lembra que eu cheguei na sua casa e eu percebi a energia totalmente diferente. Nossa, Você falou, tá, você, algo mudou? Seu campo mudou, foi incrível isso, né? Incrível. Foi, foi, foi bem na época que você tinha chegado, foi, foi incrível. Então, assim, são, mas são formas que eu poderia ter ficado lá chorando, ter escolhido em ficar na... Não, eu não escolhi isso. Claro, na hora foi um baque, eu olho, eu medito, fiquei três, dois dias tentando ali, até que foi preciso de ajuda. Então é isso, gente. Existem ferramentas que hoje são trazidas para o nosso planeta que são incríveis, incríveis. Uhum. As mudanças, elas são muito rápidas, elas são assim, ó, imediatas. E, e é muito disso que a gente vem falando, vem propondo para vocês abrirem o olhar de vocês, abrir um coração de vocês para poder experimentar coisas uhum. diferentes. É... é. E a Patrícia falou, então, de uma das coisas que nós precisamos observar para que deixe... Não, que a gente precisa observar para que o nosso ano não seja pesado, né? Que é a alimentação. E a alimentação tanto física como mental. Tudo aquilo que você coloca dentro da sua mente através da televisão, através de coisas que você está lendo, de coisas que você está escutando, né? Através das coisas que você fala também, porque tudo que você fala, a primeira pessoa que escuta é você mesmo, então é uma alimentação. Então, uma das coisas é a alimentação. Agora, a segunda coisa que nós precisamos muito prestar atenção é como estamos percebendo as coisas lá fora. E ter a responsabilidade de que tudo que eu vejo lá fora é responsabilidade minha. Essa responsabilidade que eu falo para vocês é, aquela, é aquele ser que nasce com aquela consciência de eu não sou mais vítima de nada. De situação alguma, né? Sim. Tudo que acontece lá fora é manifestação minha. Se eu tô percebendo algo lá fora, é manifestação minha. Então, veja só, eu cheguei lá em Maresias, eu percebi toda aquela ilusão lá, o que foi que eu fiz? Eu não fiquei pensando, caramba, esse pessoal aí fica tudo focado no externo. Não, eu fechei meus olhos. Eu preciso olhar para dentro. Por que que eu tô percebendo isso lá fora? Tá dentro de mim, eu preciso transmutar isso dentro de mim. Ainda tem alguma ilusão dentro de mim aqui. Ainda tem algo dentro de mim a ser trabalhado, e todos nós temos. Eu acho que a pessoa mais ignorante nesse mundo, ou ser mais ignorante nesse mundo, é achar que despertou, não precisa despertar mais. Nós estaremos até o último segundo da nossa vida aprendendo, crescendo, nos fortificando, e nós temos que nos permitir isso, e eu me permito isso todos os dias. Todos os dias acontece, às vezes, alguma coisinha, assim, por mais mínima que seja, talvez que não me agrade mas eu vou olhar aquilo dentro de mim, eu fecho os meus olhos. Como eu falei aqui, a gente falou, né, a Patrícia, que nós temos tantos desafios como qualquer outra pessoa. Não é só porque somos terapeutas que temos essa consciência que não teremos desafios. Mas quando um desafio chega, eu consigo olhar para aquele desafio, fechar os olhos e falar, gente, isso não está me agradando, mas está dentro de mim, sou eu que estou manifestando isso que não está me agradando lá fora, eu preciso trabalhar em mim. E se cada um de nós fizéssemos isso, o nosso planeta, olha, no estralar dos dedos seria um planeta de amor. Se cada um de nós nos responsabilizássemos por tudo que acontece lá fora, nós estaríamos em é, paz. É uma cura imediata, porque a gente está todo mundo conectado. Sabe aquela Sim. cura? Imagina todo mundo olhar um pouco para dentro e curar tudo se cura imediatamente. Tudo. Nunca é culpa do outro, nunca é uma situação lá fora que vai te deixar triste, nunca é lá fora, é sempre dentro. Então a modificação, a transformação tem que vir de dentro. Então a maneira como você percebe uma outra pessoa lá fora é a maneira que você está dentro. E eu consigo ver isso em mim, porque quantas vezes você não olha para uma pessoa e você tem vontade de xingar a pessoa, <risos> que você tem, oh, por que ela não entende isso? Mas na verdade não é ela, é nós, nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Eu tenho essa humildade de olhar para mim e falar, pô Karen, você ainda não entendeu isso, né? Então vamos trabalhar isso aqui, tá difícil? Então vamos trabalhar mais ainda, porque a espiritualidade a gente está num momento agora de transição tão acelerada, tão acelerada, que a espiritualidade vai imprensar a gente contra a parede. Porque agora, a partir de agora, somente os transparentes, somente os honestos, somente aqueles que viverem no amor, é que vão ter paz. É que vão, que vão conseguir transitar aqui e viver nessa quinta dimensão. A quinta dimensão, gente, é só por amor. A gente chama de quinta dimensão, mas é, é, é apenas amor, tá? E a gente só vai conseguir passar aqueles que forem totalmente esmagados, imprensados e falar assim, vamos ver o que, que tem ainda aqui para trabalhar. E como é que a gente trabalha isso? Através dos desafios. Como é que eu vou saber o que eu ainda tenho que trabalhar em mim se algo não vem me cutucar e falar, olha aqui, olha aqui, está doendo? Está doendo, não está? Então trabalha isso aqui. Está te machucando que você está vendo lá fora? Trabalha então dentro de você. E se você não trabalhar, não se preocupe, a espiritualidade vem e coloca na sua frente algo que é um desafio Sim. e é por isso que a gente tem que ser grato por esses desafios por todos eles por todos eles aquele que mais te machuca é aquele que mais vai trabalhar dentro de você se você e sabe que uma coisa que eu, eu percebo desculpa acabei te cortando mas não, não, é, cortou, não é que você falou isso e às vezes as pessoas têm muito medo de procurar olhar para dentro Hoje eu não sei onde que eu estava vendo isso. Ah, acho que foi uma das postilhas de Brenelli ele falando aqui, que uma das coisas legais do comando, diferente de muitas outras terapias, é que nem sempre precisa ser com dor. Porque muitas Sim. terapias antes você precisava olhar para aquilo, reviver aquilo, doer aquilo. Hoje em dia, gente, tem tantas terapias que a gente não precisa mais reviver a dor. A gente tem que estar tá aberto. nosso coração tem que estar tá aberto. Muitas vezes você vai ver alguma coisa mas muitas vezes passa que você nem sabe, você simplesmente consegue liberar aquilo, você fala, uau, liberou, não sei o que, que tinha aqui, não, me, não preciso ficar fuçando para achar, eu preciso estar aberto para que isso se vá, meu coração Sim. se abrir para o perdão, para o amor, eu, te, eu ter a vontade de largar. Eu tenho um ressentimento, mas eu não quero largar aquele ressentimento, não. Ele me sacaneou. você acha que eu vou? Então, a primeira <risos> é. né? a primeira coisa é querer... Eu realmente eu preciso me liberar disso. Talvez se eu não consiga olhar para o outro e querer perdoá-lo, mas pelo menos perdoe você mesmo por sentir isso. Começa por você. Eu vou fazer por mim, então. Tudo bem. Está tudo bem. Porque vai chegar um momento que talvez era tanta dor, que aí depois você fala, nossa, eu acabei perdoando, eu nem percebi eu faço uhum. por você, é mas e aí, e aí entra aquela parte que eu sempre falo aqui, muitas pessoas não entendem quando eu falo isso, mas quando você alcança essa consciência da gratidão, e olha, a gente escuta gratidão a todo momento, né? As pessoas estão até mudando gratidão por gratiluz, e grati não sei o quê, e é gratidão, gratidão, mas são poucas as pessoas que realmente entendem o que é gratidão. E eu falo assim, sabe, a, a gratidão verdadeira é aquela onde você não precisa mais perdoar ninguém. A gratidão verdadeira é aquela quando você compreende de que tudo está certo, e que tudo veio para o seu bem, que tudo veio para que você aprendesse, que tudo veio para que você crescesse. E quando você tiver essa consciência de que não é necessário o perdão, mas, poxa, machucou, agradeça. É Agradeça, exatamente, porque, nossa, graças àquela pessoa ter vindo me machucar, eu pude olhar para isso, e eu só é. me machuquei porque eu permiti, gente. Porque eu permiti, é... porque, porque se o re... outro veio e falou uma besteira, exatamente, é. se o outro veio e falou uma besteira, muitas vezes ele tem um corpo de dor, mas isso diz respeito a ele. Mas por que que me afetou? Aí diz respeito a mim. Então não é ele, sou eu. Isso. Não é isso? É. E aí eu percebo assim, que enquanto nós reagimos, né, porque é uma reação, enquanto nós reagimos é porque ainda é necessário trabalhar algo. Mas a partir do momento que você não reage mais a alguma coisa, é porque não está mais ressoando, não está mais identificando, porque você já é uma outra pessoa. Aí sim, você conseguiu curar algo dentro de você. Mas enquanto você está reagindo, e você pode reagir através de uma raiva, através de uma tristeza, através de palavras, através de atitudes, você reage ali querendo é, dar dar o troco, né, na mesma moeda, aí é porque ainda ne é necessário se trabalhar. Ou final. até mesmo ignorar, né? Ah, eu, vou, Agora... eu ignoro. Ah, mas... é. Essa do gelo aí é pior. <risos> é, exatamente. Eu ignoro, eu não sinto nada, eu ignoro. Uhum. É, essa, essa é a pior de todas, né? porque essa, a gente está ignorando a nós mesmos. <risos> Mas é. eu acho que são, são todas essas coisinhas, né? Então a, a forma que, que eu recebo a informação, que é o alimento, e a forma como eu percebo essa informação, é o que vai me indicar, dar indício de como será o meu amanhã. De como Sim. será o meu futuro, como será o meu ano, como será a minha semana. É a maneira como eu percebo as coisas. A maneira como eu me alimento, recebo essas informações e estou percebendo elas. Né? Porque muitas vezes a gente percebe uma informação, uma situação, por crenças que temos de uma infância, ou por crenças que temos, que carregamos de ancestrais, né? que vai passando Sim. de família. E a gente acaba recebendo uma informação e acreditamos que aquilo é verdade por causa de uma crença, e na verdade nem, nem tem nada a ver. A informação é totalmente diferente, mas na nossa mente a gente cria um monstro que fica nossa, aqui brinca, tem... brincando com a gente. Né? A gente tem tanta crença limitante, mas tanta, Sim. tanta, tanta, então é muito importante realmente olhar para essas crenças limitantes e reprogramá-las. Eu só Sim. posso ter resultado se eu reprogramo as crenças. Sim. A, a, a germânica mesmo que a gente estuda lá, biologicamente, então o que, que o dr Hammer percebia? Que o cérebro ele percebe determinadas situações e para sobreviver o corpo se modifica perante aquela situação. Então ele falava muito que tinha que trabalhar essas crenças, reprogramando essas crenças. Uhum. Assim o meu corpo iria programar diferente. E aí a gente começa a ir um pouquinho para trás. De onde vêm essas crenças? Daquele corpo de, da minha criança ferida? Eu gostei muito do seu livro, acho ele... Eu falei pra você, né? Eu fiquei lendo, lendo esse livro e falei, gente, quanta informação linda tem ali. Porque ali você vai podendo olhar um pouquinho para isso, anotar as coisas. Porque é sempre bom a gente ter uma chave pra gente poder ir... Um indício, né, Karen? Pra gente poder ir observando quais são as crenças que estão me limitando. Na minha prosperidade, nos meus relacionamentos, no meu convívio social. Pra eu poder ir Sim. olhando para tudo isso. Sim, porque é o olhar essa... que vai ajudar, né, porque às vezes as coisas, a gente, a gente passa a nossa vida fazendo sempre as mesmas coisas, os mesmos padrões, e não percebemos o que é que tá criando aquele padrão, e é do momento que a gente observa, a gente para para observar e trabalhar naquilo que as coisas mudam, e aí é que vem a desprogramação, zerar, Sim. e aí a gente reprograma com algo que a gente quer alcançar na nossa vida, né então é, é por isso que faz toda a diferença essa programação e você trabalha muito com essa reprogramação né os seus comandos né sim, sim. a Patrícia é. a gente ela trabalha com os comandos aí muito legal ela vai passar para gente ela prometeu para <risos> mim que ela vai passar um comando aqui <risos> Né, faz, então os comandos, do... eu vou falar um pouquinho do, dos comandos para você, vocês então os comandos, gente, são, é uma tecnologia espiritual que veio, ela é uma terapia quântica que chegou ao nosso planeta já tem um tempo o canalizador dessa técnica é o Marcos Brenelli, ele já canaliza essa técnica há 20 anos tá? então é uma terapia que ela já, ela já vem sendo estudada há bastante tempo mas ela foi ganhando força conforme a gente foi ganhando mais informações a gente já sabe que a gente tem muito mais informações canalizadas a partir de 2018, principalmente, começou a chegar muita coisa. Então, isso se abriu muito mais. Então, a gente, essas terapias chegaram muito mais para a gente, esse acesso a elas. E, então, esses comandos, o que, que ele fez? Ele, ele foi canalizando pedidos aos mestres ascensos, aos mestres cósmicos, que são esses mestres que trabalham em cima desses comandos, Tá? Então quem, quem faz o pedido sou eu, por exemplo, que estou dando o comando Mas para esses mestres Então quem vai atuar em cima desse comando desse, dessa, dessa resposta no seu organismo, no seu ser São os mestres que fazem Eu, sou, sou, eu só sou um canal que envia um comando Então para vocês terem uma ideia Tem um comando que, tem, Às vezes em um comando a gente tem até 700 pedidos dentro de um comando Incrível. Uhum. Então, por exemplo, tem o mestre Saint Germain, tem o livro dele Eu Sou, então ali tem diversas invocações, diversos pedidos, então dentro de um comandinho eles coloca, ele colocou todos os pedidos da, do livro dele, ou seja, 700 dentro de um. Então, comando E, e esse comando aqui, esse comando aqui, ele, ele tem, por exemplo, se uma pessoa tem o um medo do fracasso, ou se a pessoa tem uma ansiedade, e esse comando ele ajudaria, então, porque ele é geral, né? Ele é um faxinão. Ele é, um é faxinão. uma faxina. Ele é, ele é a pura chama violeta. Pra uhum. quem sabe da chama violeta, que ela é transmutadora, ele uhum. vai trabalhar bem nisso, nessa transmutação. Um coringa. Tá? É. Tá? Mas é claro que dependendo de onde vem, de, da forma com que vem esse medo, eu preciso entrar um pouco mais profundo. Mas Sim. dependendo, gente, um comando já elimina uma causa que você fala, não é possível, sabe? Assim, você fala, gente, isso é incrível. É. Gente, você vai passar? Você vai passar esse comando para gente? Não é, vamos vamos testar. Vocês querem ter... testar? Eu quero, eu quero. Bom, eu, ah, eu a, Patrícia, a Patrícia já fez uns comandinhos comigo aqui, gente. É fantástico, né? Fantástico. Vamos lá, passa para a gente. Então, tá. então Então vamos lá. Então então como eu falei para vocês, né? Esse comando eles são canalizados por mestres, tá? E e quem comanda é, quem comanda esse quem vai trazer para a gente esse poder principal, principalmente quando não se é iniciado, ou seja, não fez a, a, a formação dos comandos, é o Arcanjo Miguel. Então, o Arcanjo Miguel é quem traz essa primeira etapa para o nosso planeta. Então, ele ajuda com a gente fornecendo uma espada etérea, tá? ou seja, uma espada que está na espiritualidade. Então, antes da gente realizar o comando, a gente é, ativa essa espada. Uhum. Como a gente faz isso? A gente dá um comando. Eu sou ativar espada azul de arcanjo Miguel. Então, você sempre ativar, vai te dar o comando. Eu sou ativar espada, espada azul, azul de arcanjo Miguel. De arcanjo tá fazendo... Miguel certo? Uhum. Então, sempre quando você for, você pode pedir esse Arcanjo Miguel, ative minha espada azul. Eu sou ativar espada azul de arcanjo Miguel. Então, eu faço um pedido uhum. para ele já ativar a minha espada. Uhum. Como é a primeira vez de vocês, eu gostaria que vocês fechassem os olhos. E, e, e fizesse esse comando. E vocês vão perceber como é a sua espada. Que formato ela tem. Uhum. Vamos lá. Eu sou Ativar, espada azul de Arcanjo Miguel. Eu sou Ativar, espada azul de Arcanjo Miguel. Muito bem. Então cada um deve ter visto uma espada aí. E se não viu, não tem importância. Ela, ela, ela foi ativada em algum espaço, em alguma dimensão, ok? então e, e é muito legal, uma coisa que é muito legal, sempre que vocês fizerem os comandos, depois, mais pra frente, é, se vocês depois forem no meu Instagram, tem uma parte lá de comandos, tem vários comandinhos lá, sempre que você ativa os comandos, é incrível, vem a mesma espada. É muito legal. Não vai cada vez você vai imaginar uma, é sempre a mesma, Tá? Então, vocês vão ativar a espada antes de fazer o comando. E o comando vai ser o seguinte. É, vocês vão repetir comigo. Vou falar o comando e depois eu falo assim. Comando, tá? Então, nós vamos falar assim, ó. Eu sou ativar. Chama a violeta. Eu... Mo... eu vou falar primeiro depois eu falo comando, tá, Karen? Aí a gente vai junto. Eu sou... Põe a mão no coração. Respira profundamente. Eu vou falar o comando e depois, quando eu falar comando, vocês seguem comigo. Eu sou ativar comando multi. Desculpa. Eu sou ativar. Chama Violeta multidimensional em luz. Comando. Eu sou ativar. Chama Violeta multidimensional em luz. Podem repetir? Eu sou vocês ativar. repetem? Chama, Chama violeta. Eu sou ativar. De novo. Chama.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 pulsar, pulsar, pulsar agora. Eu sou ativar. Pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Eu sou ativar. Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. Agora. Faça-se a luz. Faça-se a luz. Eu sou o que eu sou. Eu expando a minha luz agora. Faça-se a luz. Permita que todas as sensações, todos os sentimentos, daquilo que você pensou, Seja enviado para essa chama violeta. Eu sou ativa a chama violeta multidimensional em luz, faça assim, senhor. luz. Respira profundamente. E deixa que esse comando entre. Muito bem. Ai, esse é um comando. Eu sinto, então, eu as... sinto muito forte. <risos> muito é, lindo. né? Uhum. E aí a gente sempre tem percepções. Tem gente que, nossa, muitas percepções, né? Tem. Tem gente que vê luzes, tem gente que sente, tem gente que percebe determinados pensamentos que vêm. Então, se vocês perceber, e se não perceber nada também, não significa que o comando não passou. Então, você tem uma, uma, alguma coisa que está ruim ali, que está pesado, alguma coisa que você queira transmutar, você pensa nessa coisa, faz o comando dessa forma que eu falei, eu sou ativar, chama violeta multidimensional, eu sou ativar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, seis vezes, agora... E repete esse pulsar três vezes. Depois repete novamente o comando por três vezes. Então a gente, a gente vai pode depois colocar disso. na descrição esse comando, né? A gente pode coloca podemos colocar. Podemos. E gente tem comandos para muita coisa, sabe? Uhum. Tem comandos para o emocional, tem comandos para o mental. Uma coisa muito importante também que eu falo que sempre quando as pessoas passam comigo eu sempre dou comandos assim da primeira sessão já faça comandos para limpeza da sua casa. Limpeza energética. Porque essas energias existem. A gente Sim. vai, sai, entra, traz coisas. Então, a nossa casa é o nosso lar. É a nossa proteção. É divino aqui. Então, Sim. eu preciso desse lugar realmente mais limpo. Protegido. Uhum. Isso. E muda, Imagina, muito, Gary, Muda muito. Nossa, muda muito. Agora, imagina só a gente trabalhar a nossa consciência através da alimentação. Correta, aquela, aquela alimentação que vai fazer com que a gente se torne um novo ser, né? Porque o que é importante a gente saber? Se a gente quer algo novo na nossa vida, a gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas antigas, <risos> né? Que estamos habituados a fazer, aquelas crenças, aquela rotina. A gente tem que fazer tudo novo, a gente tem que se permitir em ser um novo ser. E para ser um novo ser, eu não posso pensar as mesmas coisas. Eu não posso falar as mesmas coisas, eu não posso agir da mesma maneira. Para ser um novo ser saudável, feliz, em paz, eu tenho que mudar os meus hábitos e costumes. Né? Então, aí eu junto essa percepção de uma nova vida, de uma nova consciência, juntamente com esses comandos, que são ferramentas maravilhosas que a Patrícia traz, aí pronto. Aí está o caminho para a gente nos transformarmos em um novo ser para adquirirmos uma nova vida, né? para sairmos daquela mesmice que a gente não aguenta mais, falar, ah, eu quero agora aquela nova vida próspera, abundante, cheia de paz, cheia de saúde, eu quero. Agora, nesse ano de 2023, aqui é o caminho. Temos que mudar algumas coisas, não podemos fazer as mesmas coisas. Uma, acho que a Vera falou que está muito pesado, que nós nunca tivemos algo parecido. Isso é uma ilusão, porque já tivemos muitas vezes algo parecido. Né? As coisas se repetem, são cíclicas. tá? Então, esse peso todo ela pode, ele pode mudar através do momento em que cada um de nós fizemos a nossa parte onde cada um de nós começarmos a resgatar a nossa essência de volta, o amor que somos, a paz que somos. Isso ninguém vai fazer por nós. A Patrícia passa uma ferramenta, eu passo aqui também ferramentas, mas quem faz o trabalho somos cada um de nós. Né? é conosco o trabalho, o resgate a Patrícia e eu não estamos aqui para curar ninguém, mas nós estamos aqui para apresentar ferramentas para que vocês mesmos Exatamente. se resgatem Sim. e se curem né? a gente não entrega o peixe, a gente entrega a vara para vocês pescarem essa, e... essa é uma frase que o meu pai sempre falou para mim, sabe? Eu que, sempre ele, falo. que ele trazia isso para os filhos, ah, opa, eu me perdi aqui você, você só desligou a câmera como é que eu vou voltar aqui? É, deixa eu ver se eu... Eu não lembro como é que faz isso no iPhone. Bom, ela vai voltar. Patrícia volta. Acho que ela apertou alguma coisa que caiu. Mas então, nós não estamos aqui para resolver a vida de ninguém. Nós estamos aqui para mostrar para vocês que existem realmente ferramentas que vocês podem usar no dia a dia de vocês. E é algo simples, não é algo assim, ah, oh, eu tenho que mudar, tenho que estudar, tenho que fazer isso. Não, é algo simples que você vai aplicar no seu dia a dia, né? Patrícia voltou. Okay. E sabe, é uma coisa que é muito legal, sabe, pessoal, é... É exatamente isso. Essas ferramentas que chegam hoje para a gente no planeta, essas ferramentas quânticas, elas trazem muita possibilidade da gente fazer para a gente. Eu já não preciso mais do outro. Eu tenho o outro ali para me guiar em um certo momento, mas logo eu já consigo eu mesmo ser o meu mestre interno. Nós já estamos num momento que a gente não precisa de mestres. Podemos ser os nossos próprios mestres. E é disso, sabe? É disso que se trata esse, essa nova era, esse novo momento. É realmente a gente conseguir é, se orientar. Claro, é, é muito legal conhecer a Karen, fazer lá o programa 23, que, poxa, ele vai me ajudar super. Mas qual que é a intenção daquele programa? É fazer com que você seja o seu verdadeiro mestre. E é isso. Isso. Então, isso. Porque... essa é... Não, pode falar, pode falar. Eu acho que é esse o novo momento quando a gente fala em viver na quinta dimensão. O que, que a gente está fazendo diferente de vocês? Nada mais, nada menos, sendo nossas próprias mestras internas, sabe? Eu não vou lá mais doar a, a, a, o meu corpo ou minha mente para o médico que vai olhar, por exemplo, só, olhar só na parte física. Que é isso que a gente falou no início. Poxa, é legal é. hoje quando é um, a gente vai num, num terapeuta ou num médico que é, que é essa nova... Medicina integrativa que integra tudo isso. Mostra, olha, seu corpo tá doente por isso, por isso, por isso. Então você realmente precisa reprogramar uma crença, mexe na sua emoção, isso vai afetar no seu físico. Uhum. Então é isso, a gente vai construindo, sabe, esse ser mais integrado, que é um ser mais preparado para viver nesse novo momento. Sabe, Vera, é o que a Karen falou, é, a gente tá num momento que sempre teve assim. Só que tem uma coisa, a gente está num momento que, quando fala esse negócio do joio e do trigo, parece que as coisas estão mais intensas. Mas se a gente pensar bem, elas estão muito melhores. Porque agora a gente tem essas ferramentas. Mas isso está vindo tão à tona para que a gente desperte dentro da gente. É, é, é um incômodo mesmo. Ai, tá incomodando mais do que antes, tá? Porque a gente está nesse momento que é para olhar para dentro. Porque quem não olhar, nós estamos no último, no, no final do segundo tempo, gente. Tá tudo. Sabe? Tá é. tudo correndo. E, e é as coisas isso, só que... vão ficar mais intensas, Paty. As coisas, estão... as sim, coisas precisam sim. ficar mais intensas, porque sim. é aquilo que, que eu, a gente comentou ainda agora: a espiritualidade está imprensando a gente contra a parede. Tá. Porque as pessoas precisam se voltar para a verdade, para a transparência, para a honestidade. Enquanto elas não forem imprensadas e esmagadas e uh, trabalhada e lapidada, não adianta. Elas não vão conseguir Nossa. transitar junto para a quinta dimensão, não vão conseguir essa consciência de liberdade, de amor, de, de transparência. Transparência é a palavra de 2023. Tá. Isso. Trans e essa transparência Par é com você, gente. Ah, mas eu sou honesta é. com o outro. Tá? Não, é, não, é isso. É com você. Olha para dentro de você, sabe o que que é aquela dor? Por que que você tem esses sentimentos? Por que que você tá? Porque você tá doente? Por que, que você está pensando? Por que, que você está olhando para a guerra? Sabe? Por que, que isso está te incomodando? Aquilo que a gente já falou, né? Então, realmente, e trabalhar isso para ficar mais leve. Sim. Porque... Isso, é a leveza, na verdade, que, vai, que, que faz com que a gente sinta a paz. Porque nós já somos a paz. Então, quando a gente fala assim, busque pela paz... Busca pela paz não é lá fora, a busca pela paz é dentro de nós. Sempre dentro, voltar para dentro, busca lá dentro de você essa paz e você vai encontrar, mas é através da leveza, através da alegria, através da, é, do, do divertimento, as pessoas se esqueceram de se divertir. Patrícia, as pessoas estão muito é. certas elas estão muito focadas naquela coisa pesada, se esqueceram de se divertir, e aí quando elas me veem dando risada e brincando, porque eu não sei de nada que tá acontecendo lá fora, aí eu fico escutando que eu sou alienada, ah, que lindo ser alienada, porque meu mundo é cor de rosa, <risos> meu mundo Sim. é de amor, o meu mundo... E alienada gente... no quê, né? Alienada nessas notícias ruins... E, e se a gente for isso, como que a gente pode contribuir para um planeta? Se eu realmente... Se eu me alienar com isso, gente, se eu, se eu começar a entrar nessa, eu tô escolhendo. Porque é não tem jeito de eu ficar ligada em tudo isso, em toda essa loucura que existe lá e focada dentro de mim. Ou eu tô dentro ou eu tô fora. Pois é. E aí você fala como é que e eu esse posso... É um longo, isso, é, isso daria uma outra live pra gente começar é. a falar o porquê que essas coisas aconteceram, porque nós somos tão para fora e não voltamos, é... É Matrix, mas isso é um outro momento. Não vamos entrar nisso agora. Mas a gente poderia pensar nisso. Você falou, é, estamos todos conectados. Então, quando Sim. um grupo de pessoas se une para... O conflito e não para a paz, né? Porque a paz é algo diferente. A paz é você ficar quietinho com você, é fechar os olhos. A paz é isso. A paz não é sair correndo lá fora atrás de conflito, tá? Mas estamos todos conectados. Então, é claro que todo mundo sente a energia. Eu senti muito forte. Sem saber do que estava acontecendo lá fora, eu estava sentindo muito forte. E trabalhando, e trabalhando. Como é que eu conseguiria emanar amor... E como é que eu conseguiria transmutar tudo aquilo dentro de mim se eu tivesse identificada com tudo o que estava acontecendo lá fora? Não teria como. Porque automaticamente, quando vem informações acima de informações, e tanta mentira, é tanta mentira que vocês estão escutando, que vocês não têm noção, né? Eu trabalho fora, no astral, e eu vejo o que acontece. E tudo o que passa para vocês é mentira, tá? Então, quando você fica recebendo uma informação atrás da outra, que são... Mentira! o que, que acontece com o seu coração? Ele começa a apertar, ele começa a ficar triste, começa a ficar pequenininho, e você se sente pequeno, sem força, nossa, e agora? Agora vai acabar tudo, agora... E você não tem como ajudar, a gente só consegue ajudar quando a gente está com a frequência elevada, quando estamos na alegria, a alegria é a frequência do milagre. Né? E como é que eu Sim. vou me sentir alegre se eu me deixo identificar com as guerras, com tudo que está acontecendo lá fora? Não tem como, gente. Então a gente fecha os olhos nessas horas. A gente foca na paz. Vamos buscar paz lá dentro de nós. Vamos resgatar o mestre que nós somos. Porque essa nova era agora, a gente tem que parar de ficar correndo atrás de mensagens de alheios. Mensagens de terceiros. Eu vou procurar, procurar lá a mensagem de um canalizador para me acalmar. Não, agora na nova era, cada um é seu mestre. Então, para a gente receber uma mensagem de amor, para a gente receber uma mensagem de paz, a gente vai para dentro. É lá dentro, quando eu me conecto com a minha essência, é ali que eu vou encontrar a paz que eu realmente sou. Essa é a nova era. É por isso que está todo mundo sendo esmagado e o joio está sendo separado do trigo. Mas não é algo mal essa separação. Se lembre que tudo está dentro de nós. Nós somos todos um, somos todos um. Mas acontece que as energias estão mudando. As frequências estão mudando. Não tem como. Uns estão com uma frequência mais alta e os outros estão escolhendo ficar na frequência baixa. Então é claro que está havendo uma separação. Mas tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é Deus? Somos nós. Se você se concentrar na essência que você é, no Deus que você é, tudo vai acontecer ao seu favor, mas se você se concentrar também no negativo, é claro que as coisas negativas serão atraídas e manifestadas na sua vida. Então é isso, né, Paty? O que você quer falar? É isso aí. <risos> ah, agora eu tava ouvindo. <risos> Foi forte agora. Estava ouvindo, é, ouvindo e estava assim, é, lembrando disso que você está falando, é, que somos Deus e tudo. E é tão simples, gente. A gente começa a ver o tanto que a gente é poderoso. É, eu acompanho muito a Karen. É, tem hora que eu não consigo ver os vídeos, mas tem hora que eu vejo os vídeos. E hoje foi muito legal. É, hoje, ontem, ela chega lá na praia, ela cocria um sol. Ela chega na estrada, ela falou pra mim, nossa, Patrícia, a estrada tá cheia. Eu falei, Karen, cria E foi muito legal. E, gente, é assim, assim. Abre caminho, abre caminho. Não é brincadeira. Se vocês começarem a fazer, vocês vão perceber. Uma coisa boba que eu sempre fiz, minha tia me ensinou uma vez, minha vaguinha na portinha pede a vaga e acredita o Brenelli fala muito nisso é nós Deus. somos tão fortes co-criadores a gente perdeu isso mas é só você acreditar num negócio aquele filme Segredo de Joey Dispensa, Joe Dispen, que é uma maravilha, gente e é isso cada vez mais nós vamos vendo tanto que somos co-criadores e poderosos então a gente Sim. tem que encontrar dentro da gente esse poder e é isso que nós temos e é isso que eu acho que está sendo chamado para cada um de vocês é. E eu repito sempre as palavras de Agayon, porque eu acho tão lindo, eu nunca escutei algo tão lindo como a Agayon. Ele disse assim, os seres humanos, eles têm uma, uma, uma percepção muito errônea do que significa fé. Fé não é você acreditar naquilo que você não vê, mas fé é saber o que você é. Nossa, isso foi tão profundo, porque é quando eu sei o que eu sou... Eu estralo os dedos e eu faço as coisas acontecerem. Quando eu sei que eu não sou apenas uma criação de Deus, mas eu sou a manifestação, eu sou a extensão de Deus, gente, eu consigo mover montanhas, mas eu ainda não cheguei nessa, nessa percepção toda do, do que eu sou, porque senão eu estaria movendo uma casa para cá, uma casa para lá. Mas eu estou no caminho, tá, gente? Porque Sim. olha, eu estou co-criando o sol aonde quer que eu vá o sol parece que ele fica na minha cabeça, eu chego num lugar chovendo, e eu cheguei lá na Marisa, eles falaram, que hora a gente está há 10 dias com nuvens, nublado, com chuva, há 10 dias, eu cheguei lá, e eu só brinquei, gente, eu falei isso brincando, eu falei, ah, que legal, porque onde eu chego, o sol aparece, eu sempre vejo o pôr do sol onde quer que eu vá, e isso era 5 horas da tarde, a gente foi fazer uma caminhada na praia, e estava chuviscando quando a gente chegou na praia. A hora que a gente começou a andar, eu cheguei lá na praia, eu falei assim, gente, eu preciso ir a água, colocar meu pé na água. Eu cheguei lá na praia, eu simplesmente co-criei o sol dentro de mim, porque o sol está dentro de mim, co-criei o céu azul e fiz simplesmente um movimento assim, ó, que parecia Taiti. Por isso que a Marisa falou, com Taiti a gente limpa as nuvens. Eu fiz simplesmente um movimento assim, ó, dentro de mim, Gente, vocês não acreditam, eu vou postar no Instagram essa foto que o marido da Marise fez, a gente começou a caminhar, e lá, no, lá onde estava tendo o pôr do sol, o céu começou a se abrir, parou de chover, parou de chuviscar, a gente teve o pôr do sol mais lindo que eles fizeram, é, é muito legal, nas legal últimas, né? últimas, gente, mas um sol lindo assim, e hoje também saí como a chuva. A hora que eu parei para subir numa montanha para ver uma paisagem, o sol abriu em cima da minha cabeça. Eu fiz até um story, está lá no Instagram. Então, assim, da mesma maneira que, que a gente cocria esse sol, a gente pode cocriar tudo na nossa vida, mas a gente cocria a todo momento. Só que às vezes a gente cocria coisas que a gente não gosta. Por quê? Estamos Colocando a nossa energia em algo que não deveríamos colocar. Então, é necessário, sim, observarmos aonde estamos colocando a nossa energia. Se eu colocar a energia agora no noticiário, nas guerras, na fome, e nas pessoas na rua, se eu colocar uma energia ali, é claro que isso aumenta. E quantas pessoas juntas não estão fazendo a mesma coisa agora? Então, o que a gente tem que fazer? Qual é o meu trabalho da Patrícia aqui? Tentar abrir os olhos de vocês para não olharem mais para fora mais para dentro para de se iludir com as coisas lá fora vai procurar a verdade dentro de você -cria uma, Cria uma nova vida cocria uma nova realidade trabalha é. para isso gente que é possível, é, é possível de ver. Olha, a gente, a gente consegue é fazer isso assim, a gente consegue estralar os dedos sim e amanhã já começar com outros hábitos e a gente vai ver como a energia muda e eu e a Patrícia a gente vai estar agora no dia 21, na outra semana na outra semana, então, em menos de duas semanas, eu e a Patrícia estaremos em São Paulo, lá no Brooklyn, o dia inteiro trabalhando com vocês nesse novo ser. Ai, Karen, Patrícia, eu quero realmente uma nova vida. Então, vamos performar aqui um novo ser. Vamos transformar o seu interior. E como a gente faz isso em um dia só? Com ferramentas. A gente vai mostrar para vocês como fazer isso no dia a dia de vocês. E você, com certeza, olha, eu falo, todo mundo que passa por um retiro, por um curso, que passa pela Patrícia, todo mundo sai transformado. Porque... É, imagina, são... é, imagina, a gente faz uma hora de entendimento, a pessoa já sai, nossa, super diferente. Agora nossa. imagina um dia, que legal, quantas informações, quantas percepções, a gente tá aqui numa hora conversando. Agora imagina a gente passar isso um dia e num sentido de trabalhar, de modificar... Sabe, é um, é um bom começo, é, sabe, é uma é, coisa vamos que... Vamos estar das nove até às cinco horas com vocês, com uma pausa pequenininha ali pro almoço, mas ó, trabalhando e desprogramando e reprogramando e fazendo com que novos comandos venham ali deletar, zerar algo que está te limitando, uma crença limitante. Uma cura que você está precisando, a Patrícia vai estar tá trazendo esses comandos. Eu vou estar tá trazendo ali o alinhamento do ser, como a gente alinha esse ser, como é que você pode ser esse novo ser com novas crenças, né? Que vão fazer, que vão te ajudar a, a obter essa nova vida que você tanto quer. E isso em todos os aspectos da sua vida: na saúde, que é o físico, no seu mental, no seu emocional, nos relacionamentos, na prosperidade geral né de dinheiro de saúde abundância em todos os aspectos da sua vida é porque é tudo ligado de... né é tudo, tudo ligado. ligado é tudo e a gente ligado. precisa aprender a alinhar né Patrícia não adianta Sim. a gente só trabalhar o mental não adianta só trabalhar o emocional temos que trabalhar todos os aspectos para que tudo esteja alinhado a energia precisa fluir assim ó retinho, retinho para que ela suba Sim. de novo então a gente precisa alinhar tudo isso e a gente vai estar com vocês o dia inteiro, gente. Venha, porque são só apenas... O quarto lá não é muito grande, não. A gente só tem 20 vagas. Então, venha participar com a gente dessa imersão. É um dia só. Mas é um dia que vai transformar a sua vida. Só, a gente aqui, a gente, a gente garante para você que você não vai sair a mesma pessoa Desse workshop. É muita coisa Sim. que você vai aprender, Sim. é muita dinâmica que a gente vai trazer, muitos exercícios para fazer lá na hora com você. Então você não vai se arrepender de estar conosco, né, Paty? É, eu acho que é quando a gente olha para como é que está a nossa vida hoje, falar: ah, eu vou tirar um dia realmente para fazer uma faxina, é bem uma faxina. E, e, gente, sempre aparece, aquela coisa que tiver mais internalizada, ela vai ser curada, porque ela é a primeira que pulsa. Ela primeiro é. sai, sabe? E muitas vezes você fala, nossa, eu vim para fazer uma coisa, mas acabei encontrando tantas. Porque é, o nosso ser interno, ele sabe o que ele precisa trazer. Sabe? Sim. A gente tem uma divindade dentro da gente, um, um Deus dentro da gente que ele traz. Só tá esperando você dar o seu sim. Você dando o sim. seu sim, isso vai vir, sabe? É e assim, essa... é, é, esse jeito de você. É, e é uma forma também de você conseguir, a partir de algumas ferramentas, se conhecer melhor. Sabe, né? dá esse sim para você, para seu ser reto interno. É, o autoconhecimento, né? Porque não o tem como a gente alcançar é, esse novo ser se a gente não se conhecer, né? Então, tudo conhecimento. começa com o autoconhecimento e a gente vai estar tá ali, ó. A gente conseguiu fazer todas essas informações. A gente compactou muita coisa ali em um dia só. Então vai ser bem intensivo esses, essas horas que vocês estarão conosco. E olha, gente, a Rosana escreveu uma coisa que eu vou até falar para vocês que ela escreveu. Eu passei algumas horas com a Kelly e já foi transformador. Imagine um retiro, um sonho. É, é uma imersão de um dia, né? O retiro vai ser agora o final de semana no Rio de Janeiro. <risos> que também eu aconselho a todo mundo, da próxima vez, quando eu voltar para São Paulo, aí eu vou para o Sul também, da próxima vez fazer retiro, esteja presente, que esse retiro também é transformador. <risos> Mas eu sei também, eu conheço histórias de pacientes da Patrícia que passaram por ela por uma hora ali e já sentiram uma mudança na vida, né? Então imagina Sim. passar o dia inteiro com Patrícia, gente, é forte. É <risos> forte. Patrícia e Karen. Quando a Patrícia e Karen se une a coisa ali, ó, pá. Explode de uma maneira positiva na vida de todo mundo, né? Então, olha. É o link, que a gente, gente deseja de verdade pra vocês, sabe, gente? É, é o nosso trabalho aqui, é a nossa função, é o nosso propósito, sabe? Porque é, é o que eu falo: como é que eu posso encontrar um propósito na vida se eu não sei nem quem sou eu? Então, para eu estar, para eu realmente conseguir caminhar por essa vida com alegria, com felicidade, sabendo que, eu, que a gente não vem aqui só para ganhar dinheiro ou para viver uma vida e ir embora. Se você estiver nessa só, ganhando dinheiro, fazendo as coisas no automático, algo lá dentro começa a incomodar. Fala, nossa, mas eu ganho dinheiro, estou bem, não sei, mas tem um vazio. Então é através disso, esse convite nosso também é para isso, sabe? Que você olhe para dentro de você e perceba, será que tem esse vazio? Como que eu posso olhar para tudo isso? Como que eu posso transformar? Às vezes eu não tenho um problema tão assim ou algo tão assim, mas eu tenho um vazio. O simples vazio já é motivo de você ir lá, passar esse dia. Olha lá, a, a Cíntia tá dizendo, Patrícia é maravilhosa, já passei por ela, é incrível. Eu também já passei por ela, ela é incrível. <risos> e aí as pessoas às vezes ficam perguntando, nossa, que hora eu recebo muitas mensagens assim, gente, muitas no Instagram. Como é que você consegue? Porque... As pessoas me acompanham, sabe ali do, das dificuldades que eu passei no ano de 2022, todas aquelas, aquelas transformações que eu passei. Não foi fácil meu ano de 2022, mas mesmo assim eu não deixei com que a alegria me abandonasse, porque a alegria não consegue me abandonar, porque eu sei que eu sou a própria alegria. Então por mais que eu tenha desafios na minha vida, eu olho para tudo isso com tanta gratidão e é assim que eu consigo sorrir. Eu saio pulando, eu grito, eu danço, porque eu, eu, eu sou a própria alegria, gente mas como é que eu, eu consigo ser essa alegria? Porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sou, eu sei do meu potencial, eu sei da, da minha fortaleza, eu sei que está tudo dentro de mim, que não está lá fora, o mundo pode cair lá fora, mas se a fortaleza está dentro de mim, eu sempre serei essa mesma Karen. Né? e vocês sabem que eu sou aqui muito transparente, então quando acontece alguma coisa eu venho e mostro, porque eu quero mostrar para vocês que sim, eu tenho dificuldades, eu tenho desafios mas que eu consigo sair deles de uma maneira muito leve, e é por isso que eu conto para vocês as coisas que acontecem na minha vida e aí eu acho isso tão importante, sabe porque uhum. muitas pessoas vêm aqui na internet só para mostrar o brilho, é tudo perfeito, tudo, sim, minha vida é perfeita, mas sabe por que ela é perfeita? Porque eu agradeço por tudo né? Então, assim, ela é perfeita no sentido de, sim, eu tenho os desafios, mas os desafios são bem-vindos, eles são bem-vindos, porque eu sei lidar com eles. Eu não fico no mimimi, eu não me faço de vítima, né? Eu não falo que é. os outros são culpados pela, pela por alguma coisa que aconteceu, não, eu me responsabilizo eu me responsabilizo, eu agradeço, e é por isso que a minha vida, sim, se torna uma vida mais leve, e para mim, ela é perfeita do jeito que ela é, gente, eu amo a minha vida do jeito que ela é, e ela sempre vai melhorar, porque eu tô me transformando a cada dia, eu tô crescendo e melhorando, e é isso. E cada dia Essa ela tá é melhor, né? E cada, cada dia, dia ela tá dia melhor. Ela tá melhor. E, a no... e a vida de todo mundo, cada dia pode melhorar também, porque a gente, é. está... nós estamos aqui para nos tornarmos seres humanos melhores, e quando eu observo todas essas coisinhas que me irrita lá fora, ou que me machuca ainda, porque eu permito machucar, né? Ninguém consegue me machucar sem eu permitir. Então, quando eu permito essas coisas, é aí. É, quando eu observo essas coisas, é aí que eu melhoro. Porque eu trabalho nisso, eu não quero mais que aconteça. Então, se eu não quero mais que aconteça, eu vou trabalhar em mim, né? E aí minha vida vai melhorar também. E é isso que a gente quer mostrar para vocês: como ter essa vida perfeita, essa vida leve. Tudo pode ser leve, né? É hum. tudo nossa escolha. Eu vou até é contar uma coisa seja. engraçada. Uma coisa engraçada: quando, quando não é por amor, é pela dor, né? Mas é sempre a nossa escolha. É, no, no, ano, na, no primeiro dia de janeiro, eu sempre às vezes abro janelas para poder tomar leite, para comer um ovinho. E como eu vim aqui para o Brasil, eu falei para o meu corpo: eu vou comer um peixinho, tá? Cinco anos sem peixinho. Eu vou abrir uma janelinha agora, só enquanto eu estiver no Brasil, para eu comer um peixinho com meus mariscos. Tá bom, corpinho, mas olha, depois eu volto de novo na minha disciplina, eu vou cuidar de vocês de novo. Primeiro de janeiro, meu corpo me pediu a partir de agora, fecha a janela de novo. Nós vamos voltar na alimentação vegana crudífera Deu, tá bom, não, eu vou, eu vou entrar na disciplina de novo. Só que aí <risos> eu deslizei, eu fui para a praia, fiquei com vontade de comer um peixe, eu comi um peixe. Aí eu fui fazer uma cerimônia, né? né foi tudo, nada foi planejada, mas aí eu fiz uma cerimônia. E né, no dia dessa cerimônia, vocês não acreditam, eu acordei com uma diarreia. <risos> mas de manhã à tarde, e eu não conseguia sair do banheiro. E meu corpo falando assim, a gente falou para você para você fechar a janela, porque agora já está na hora de se utilizar de novo. Você tem trabalhos para fazer, e esses trabalhos precisam de uma energia sutil no seu corpo. Então, já que você não quis <risos> seguir aqui a, a, o nosso conselho, a então a gente vai ter que limpar de outra maneira. <risos> e, gente, eu fiquei no banheiro o dia inteiro. Então, assim, isso é uma coisa engraçada que eu tô contando, mas na nossa vida é a mesma coisa eles dão sempre algumas dicas para a gente, mas às vezes a gente sempre procura um caminho ali mais difícil, né? Então eles falam, ok, se não é pelo amor, então vai ter que ser pela é dor. Pela... Então escolha pelo amor, e esses comandos que a Patrícia dá, esses cursos que eu dou, essas dicas que eu dou, sempre leva você para o caminho mais fácil. Sempre leva você Sim. pelo amor, né? Então venha participar com a gente no dia 21 de janeiro, tá aí já, batendo na porta, e a gente tem uma surpresinha para vocês para todos vocês que estão aqui. A gente vai fazer mais uma live, e na próxima live, se você ficar com a gente do começo ao fim, e responder três perguntinhas que conversamos durante a live, nós vamos dar aqui um cupom de desconto para todos vocês que responderem as perguntinhas, tá? Então, na próxima live, esteja presente, nós estaremos postando no Instagram o dia que estaremos aqui novamente com vocês. E estaremos dando de presente aqui cupom de desconto. Então, vai ser maravilhoso ter vocês aqui conosco de novo. <risos> Deixa eu ver quem mais aqui. Vocês têm mais alguma pergunta a fazer? Ah... Almir, obrigada, Almir, pelo carinho. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu só passar rapidinho aqui para ver se eu não perdi nada. Mas eu acho que ninguém fez pergunta, né? Quando, alguém, quando as pessoas não fazem pergunta, parte eu tenho duas coisas. Ou eles não entenderam nada, ou eles entenderam tudo. <risos> então eu prefiro pensar que vocês entenderam tudo. Entenderam tudo. <risos> Ai, continua live, está ótima é, a, gente, a gente passou aqui da uma hora, né? uma hora de live eu acho que a mensagem principal de hoje, a gente conseguiu passar que é como a gente faz para ter um ano, não só um ano mas um dia lindo uma semana leve um mês maravilhoso um ano cheio de sucesso de prosperidade, de plenitude como a gente faz para ter essa leveza? Então, a mensagem foi passada aqui para que vocês também possam compreender como é que eu e a Patrícia, a gente trabalha, como a gente pensa, o que, que a gente fala, porque no dia 21 de janeiro, a gente vai ó mergulhar, vem fundo em todos esses temas, mas trabalhar com vocês Ali pessoalmente, sentindo a energia de vocês, trazendo para vo vocês para dentro de uma dinâmica de, uns, de alguns exercícios. Vamos ter hipnose ali para desprogramação e reprogramação. Patrícia vai trazer uns comandos ali, aqueles comandos bem fortes, né, Patrícia? <risos> trabalhar essas crianças interiores, trabalhar é. esse espírito, esse corpo, essa mente. E todos é esses forte, aspectos. É. É forte. Então, assim, a gente veio convidar vocês também aqui, né? para estar conosco lá no dia 21. Aqui na descrição, novamente, você vai encontrar o link onde você vai clicar e você vai encontrar algumas informações. É, será lá no Brooklyn, né, Patrícia? É lá no Brooklyn? Isso, lá no Brooklyn. Né? Então, ali, nós temos estacionamento, creio, lá para estacionar, né? Vocês vão é, conseguir chegar... É, lá a... na própria porta do local, assim, é bem fácil. É um bairro fácil de estacionar, sabe? Tem bastante... Bastante acessível lá. Uhum. É bem fácil mesmo. É então, então, assim... lindo, gente. Ah, é. Além de tudo. Acho que a gente vai postar no Instagram algumas coisas. Vamos postar, Patrícia, para eles verem como ah, é o local? É... é lindo, é, é lindo. lindo. Parece assim, um quadrinho de, de contos de fato. É, São é Paulo tem uns lugares incríveis, né? Porque uhum. é o que a gente falou. A gente vai fazer uma dinâmica dessa. Teria que ter uma energia diferenciada, né? Sim, e né, a é gente verdade. foi procurando os lugares, assim, até que eu encontrei um lugar, assim, falei, nossa, é esse lugar, sabe? E a hora que, que ela você me chega, mostrou você... as fotos, eu senti energia, assim, ó, eu me identifiquei com aquele local, já vi todos vocês ali sentadinhos, <risos> todos vocês ali já descansando e sentindo energia, foi lindo, né? Muito legal. Então, vai Sim. ser muito bom. Bom, eu sempre falo, assim, que esse workshop, gente, eu não estou exagerando, tá? Esse workshop é para os corajosos esse workshop não é, é. para aqueles curiosos que, ah, deixa eu ver lá como elas trabalham. Não, é para os corajosos, porque Sim. a gente realmente vai trabalhar a fundo com cada um é. de vocês, vocês vão sair de lá totalmente diferentes, né? Então, é para aquelas pessoas que realmente querem uma transformação em sua vida, tá? É por isso que é vaga limitada para que eu e a Patrícia consigamos dar atenção para cada um de vocês. Apenas 20 vagas. <risos> gente, eu acho que é isso, né, Paty? Você queria dar mais alguma mensagem, trazer mais alguma coisa? Eu acho que é isso. É isso, né? A Vamos é que a gente, a gente pode deixar realmente pra você pra você um falar. 23 muito leve, com muita é. luz, sabe? Com novos caminhos para cada um de vocês. E mesmo que dessa vez vocês não possam participar, isso não importa. O que importa é realmente vocês encontrarem a paz, encontrar isso. esse equilíbrio dentro de vocês sabe, encontrar essa força para trilhar no novo caminho, que às vezes, é. gente, uma live começa aqui é suficiente a pessoa ter um clique e ela é já verdade. vai ser o mestre dela, sabe, é, é a simples vontade, o querer é fazer, sabe, Com eu certo. vou achar um meio e eu realmente encontro uma forma, então é Com isso. Com certeza. Sejam é, suas próprias. Mas estar junto com a gente pessoalmente também vai ser muito especial. Ser tá legal, legal, né? <risos> Isso. Eu vou gostar também. <risos> né? Um beijo para todos vocês. Tá? Uma ótima beijo noite. Descansem. Descansem. E até a próxima. Tchau. Tchau. Beijo para vocês.